O código não chegou no PV. Não dá, Lucas, pra mandar PV agora. Não tem como eu entrar na live de ficar no Facebook, entrando as coisas. Só, só ficar tranquilo que chega lá. Vai mostrar o código pra todo mundo e já era. Manda mensagem lá que eu já respondo. Você tem que mandar. que é muita gente, cara. Recebe mensagem o dia inteiro, velho. Vocês não tem noção. E quase apanhei hoje. <risos> o cara quase me bateu. Porque ele queria uma conta pra ele jogar crossfire. Aí eu falei pra ele criar uma conta na Z8, ele ficou bravo. <risos> Pocatiche! Minha batira batira! Tira então, Já, aí. Tá, já, ah, já, mas já mas... votei! Bate. Pô, rapaz! Sai, rosto! Tá maluco? Aí. Eu tudo já bem? peguei tanto código na live que eu acho que não aceita mais nenhum durante uns 5 meses! <risos> Tem filhinho! É, é isso, cara! Eu Cuidado se com pechou. seus olhos! Flash! Eu peguei meio! Base, base! Base atrás da cara! Tá na base 1 ainda! miado, Meada! Tá o soldado pegou e eu tô cego. Ferrou! Passou! começou como punkit punkit mais um mais um mais um mais um tem uma base Posseu. de aço ó a C4 foi plantada errou errou errou falhamos <risos> <risos> o brinco tá me de carroça <risos> já tá já agora vai mas... tá muito linhado, todos tá enlameados Vai, vai, vai, vai, vai. Aí, aí. Cima do em cima do bomba Boa o Fogo no redimunho Cuidado com <risos> Puxou, para ser Nossa, tanta granada aqui Bom, Mas, três, Mais dois, mais dois fogo no buraco. Tinha que ser fogo no redimunho Agora você não consegue mais sair daí <risos> Já era, <risos> fogo do Red Moon, tinha que ser fogo do Red Mundo ah! com seus olhos! É Tem tá. conec A. Rushou aqui, Rushou. ruxou. Conectar. Tô indo cada B. Pegou não? não tá tá conec ainda. Tá ainda. conec B ainda. Você fez o quê? Tá ah, conec ainda. User joined your channel. Ah! Cadê, mano? Cadê? Vai bem, vai bem, vai bem. Bom, é, bem é papagaio, bom, bom. cacique? Tá os dois pro A lá. Brova. Fogo, cu. Fogo no redimunho. Fonec <risos> B. Fonec. Fonec. Foi um sucesso. O Blacklist venceu. Repetição. ha. ha, ha. Conec é um, connec é um. Ah, tá ali já. Quatro não tá aí. Fogo no Nossa, que mentira. Não tá no bomb garagem. É, eu pego Costa. Tá ligado. Uh, Cripa! É a Red Dragon! É serpente azul Chupa bife É, é nóis